Olá pessoal, eu vou me falar mais junto com, o meu, com o meu camarada aqui, o Kawan. É. Sim, Peraí, dar, deixa vamos, dar... Vou mandar o meu nome atual vai. aqui. Vou colocar o meu nome atual e a logo tua. Ah, quem que Pera, Espera, né, tchau. Pronto. Agora aí. eu só colocar aqui o um perfil igual. Tirar isso aqui, botar cadê o, o Amigames atual. Espera. Tô achando aqui. Achei. Pronto! Agora sim! Agora é, agora nós dois estamos iguais. Pois é, chiques. Vou Ô, o Manuel, é muito... agora o Pelé tá andando para as ruas da cidade do, de Santos. Ah, é? é. Não ficou sabendo? Não. Ó, vou ver. mostrar a câmera aqui. Olha o que eu vou mostrar aqui. Eu estou assistindo a VTV, afiliada do SBT de Campinas ninguém, Barra Ninguém quer uma notícia do Pelé. Aqui é mais, Santos. É, é, é. Como sabe que, que o Pelé morreu já faz. É o 3, 2, 1. Quem que é? Quem que é? Quem 29. Já vai quase uma semana que o. Que o, que o Pelé morreu. Que o Pelé faleceu. É, é. Foi no ano passado. Pois é. Foi, foi, quase no fim, foi quase no fim do ano passado. Pois é. Pega a bola. Olha, ah, vou mostrar, vou então compilar as melhores aberturas que com esse e incluindo as versões de 2018 que, que vão ser lançadas nesse ano. Ok, agora vou um o que que, um o que que eu um o que que eu que nessa live? Então, né? Liga as análises. São nove aberturas: O Show do Ex Queto, O O O Rock, The Chicken Nuggets, Tigre e Puffy, O Bom Cake, O Boa O TV o Black Suit Que é isso? É a um monte de Roblox. Na verdade, onde não mais tem que escapar na Globo. É, pois é. Eu amei muito esse jogo da Globo, foi muito criativo até. Foi muito criativo. Aí que eu vou mostrar aqui o jogo também, né, que eu vou carregar o jogo. Ô, gente, e... ô, ô Emanuel, hoje é live 40. É, pois é. Chegamos na... Na... na, na, no, na h 4 tem 10, a gente sei lá. Gente na, na, na, na, na, Hoje na, tá na, completando 40 lives. Hoje é. tá completando 40 lives. É, com 40 lives no total. Eu te parabéns, hein? Ó, vamos escapar aqui. Vamos lá, e vai fazer um carro perto da minha casa. Enfim, ó, tem que escapar. Ó, tem... Ai, a gente descobriu. não é porque às vezes a Globo não entende, tu. Ela agora é agora, é agora foi. Ela, Ela foi pulou na, na praca. É, que é uma placa, né? É aqui. Eu eu nunca a vi a no jogo a Globo pulando na placa. Eu, esse jogo é mó bizarro. Ó, a né? logo do Jornal hoje. É, é que é eu acho. Ó, esse jogo tem a logo do Jornal hoje e a logo do Jornal Nacional. Olha a não não não não. Vai aí, Emanuel, eu confio em você. Escolha é no que McDonald's. Do Don então, eu acho jogo. Que é o McDonald's aqui, um jornal, um jornal, um jornal jornal. o outro Jornal Nacional, o jogo do Jornal Nacional hoje, é isso. é isso. E a logo do Jornal Nacional. É, pois é. Eu quero apenas duas jogos, eu acho. Enfim, Ô, meu Emanuel, tu tem que esconder no McDonald's. Tá, eu conheci, eu, eu conheci muito essa parte de botar o McDonald's aqui do nada. Tá, vou ficar escondendo aqui. Aí. Mesmo no mapa onde a gôbe está eita, eu vou um pouco mais simples né? eu vou ter um banheiro é tem banheiro eita, eu, cara, aqui, é que que eca é meu enfim Ver, Como tem xixi normal no Fobroques? É, é, vai, nossa, nossa e faz que, que ninguém, vai que os caras nem acabaram demais, a placa mó suja, nossa, que nojo, quero, é, peguei a Globo, vou mostrar ela, Ah, tá lá, tá lá, ela tá lá, tá lá longe, a Globo tá longe, é, antes é, então, isso é bom, agora tá? se tu ficar perto, ela vai correr em atleta de você, é, vai pegar no um flaga. Fica perto da Globo e foge. Tá. É o um esquema. Cadê a Globo? Tava... Ah, Tava aqui, tá. acho que ela foi pra... Ó... a, a, a Globo está. Ah! Isso! Corre, Isso! corre, corre, corre, corre, é! corre! Corre, corre! corre. Vou não... corre. Ah, vai te dar voz na Braca. Desculpa a Globo de novo. Faz uma voz e o Mac de novo. Eu vou querer Essa... correr, é que é correr em que é que si. Toda... Corre, corre. Corre corre Eu, eu e vou ah deu, deu. Eu, eu batendo na novo. Eu meu Deus do céu. Vamos correr aqui. O que é real? O cara vai me esconder. Eu vou, eu vou, eu vou, me eu vou me esconder aqui. Esse querido... Pronto, do... eu vale, vale, vale, vale. escondi. Agora a Globo não tem como perceber. É, graças a Deus. Olha só. Nossa, ele é um é McDonald's um feliz aqui, ó. Olha só. Que delícia. Eu sou uma maravilha do McDonald's. Não, é tá, tá, um. Metal. Mas você tem que o então, McDonald's no Tio Globo? E o pior é que os McDonald's não tem nenhum cliente, nenhum um funcionário, cara. Eu vou fazer o Júlio, eu vou fazer os McDonald's aqui. Eu acho que o, o Robert decidiu só você jogar. É, em razão. Aqui assim, é sentido. Agora, se tivesse cliente, funcionário, todo mundo não você tem que correr todo mundo. É. Ou o morreu após a Globo que a era invadida uma cidadinha assim aqui, quem sabe, né? Cadê a Globo? É, vamos Cadê a Globo? Não vou, vou ficar muito perto, porque senão eu vou ser pernuflada. É. Ela tá lá, ela tá lá. Ela, ah! tá, ela tá, tá pegando gente. a casa, tipo. Corre, corre, corre, corre. Jorge cagou, meu amor de Deus. Pode, pode. Corre, corre, corre, corre. Eu vou pegar Eu vou pegar vou vou pegar e vai mais rápido. É! Ah, Eu vou pintar Eu fogger aqui e pegar uma Lambroger. Pega É! Eu vou pegar um, vou... um é. Lambroger. É. É. Um Pega o carro! Ah, consegui! É... Mas, Red Globo, você nunca pode me pegar, tá? Corre e nessa é globuliça lugar aí, hein, É mó pequeno pra, pelo visto. É mó pequeno que... Não tava dá, ter dá, dá nada nesse lugar. Não dá sem... É... Pra, é... Nada. Me continua a fugir. Cague a Globo. Cague a Globo, por favor. Cada Globo? Cadê a Tá, Eu vou ir Eu vou ganhar aqui, pelo amor de degli... Eu essa Capotou de novo. É, tá lá, é, tá é, é, é, ó, ó, ó, ó, ó, ó. É, Obrigado. Três, dois, um. Cuidado. Ai, caramba! Ah, não pego pego. Ah, não pego. Pegou! Não pegou? Ai, pegou, Eu, eu pego. tô preso! Eu preso! Eu tô preso! Ih, caralho, fiquei é preso! Ah, é! Poxa, poxa, rago, rago, Corre! Até que, morreu, até, morrer, até que o não morreu, até que não morreu. É, vai, vai que eu morro. Agora ficar ah, capotou de novo. Morro, essa gobo aí, tá muito guioso. Jesus Cristo, Pra tá muito guioso. Ai, eu tenho que dar um aqui, eu a que ter a folha agarrou, Aí, aí não morri, isso foi bom, hein? sério, cara. E quem criou esse jogo aí foi maior que a até. A gente ter muito assustador, e, Que é isso na é vida real, né? Ah, alguém que tá fora daqui. Eu, eu estou sentindo uma treta. <risos> porque que aquele meme lá? Então. Eu me quero isso mesmo. Ou será que caiu? Eu viajou, vou lá. Da um pouco o é Aí. Eu vou ver. Vamos tá aqui não, mais. Eu nunca vou aqui não, cara. É que eu vou achar agora. Ah, tá, acaba, acaba, acaba. Agora, agora eu tô com ele. Cuidado. Hum. Ah. Corre! Oi, tudo bem? Corre, corre! Ah, não, sai do mapa! Não, não, não! Deus, não eu Deus, que ia morrer! Fiquei confiar em mim! Como eu convive? Eu, eu, eu, eu sou o maior youtuber do mundo eu, eu, eu, eu, eu nesse, nessa, nessa, nessa e eu vou conseguir passar nessa Globo, meu Deus! Ih, bateu! Ai, ah, joga! Olha é a Globo! Ela é mó bug, cara! Meu Deus! Fala ah, sério. Fala ah, sério. Move seu cara A Globo tá atrás de ti? De... A Globo? Não, isso aqui tá bom mais. De jeito nenhum. Ai, droga. Isso tá difícil de Me controlar, hein? Vem cá lá. Ela ah, tá, tá lá. Eu vi, eu vi, eu vi. Ai, ai, não. Mabuga. Não, não, não não. Se, se você morrer, ela, a Globo vai falar bom dia, morrer, vou... uma mulher. Não, uma mulher não, não, vai não, falar não, bom, não, dia. Não, <risos> bom dia, galera. Eu vou para a primeira vez que joga. Se eu vou estiver aqui, eu vou ficar mó lascado. Eu vou pegar um, um hippie de volta. Eu Preciso pegar um hippie de volta. Um hip e não precisa demais. Tá, eu, eu vou aqui. não, não. vai então, não. Pega logo o hippie. Que chato. É que eu vou conseguir. Aham, aham consegui. Ai, ai, não. Não capota é, de é, novo. É, esse carro capô ele, ele, ele é demais. Você tipo, fosse um carro mal. rápido, aí a Globo não pegava. Obrigado. cuidado já está. se acagou. Foi perto. Ah, sai, sai, sai, sai, sai, sai. É, a Globo... É. Joguei o ligar um pouco mais velho. Cuidado. Mais velho, vai avançar. É é. Agora descobriu. Agora descobriu. Minha família descobriu. Poxa. Joga <risos> esse cara, vai morrer. Pô. Caramba. Ah, agora tô ferrado. Ih, vai ficar fora do mapa. Não, não, é. Esse jogo, é, só... esse jogo é, impo... é quase impossível, né? Não, não, não, não cai, não, não cai, não. Ah, capota. Nossa, é. que mitada! Que esse, mitada! Esse carro ca, tá ca, capotando... Capotando... Mas tu fez uma mitada, diz o Lipão. Tu fez uma eu mitada. Não, não, não. Joga, o que sai? Aqui, joga! Ah, pegou lá. Eu pensei que bugava. Tá, deixa eu pegar o meu... Volta... Volta. O carro tá vivo! É, é, é o carro tá é mó bug, cara. É, é que aí, maluco. Anda logo! Entra! Ah, não vai dar. Esse, esse carro é, é quase impossível entrar esse carro. É que o bonequinho vai morrar e eu não consigo nem ficar, maravilha. É. Então... É. Ah, você! Yeah! Vamos voltar yeah. pra pista. Que porra, que cair de pista, não, não. Não capota. É com pintando. Esse carro não dá, gente. Esse carro não Calma, esse meu, carro é maluco. Ai, eu vim conseguir. Já é que eu vou piscar eu, eu, eu essa, essa, essa, essa, essa, essa, essa. Essa roupa aqui. Ó, oh, calma aí, calma aí. Ô, ô, ô. Cuidado, cuidado. Ah. Foi. Foi. Foi. O rapaz da almoça foi assim, ai não, não, eu saí do carro, do carro eu saí do carro, que porcaria! eu tô muito ruim nesse jogo, cara, eu tô muito ruim, pelo amor de Deus, eu tô louco, eu já tô eu louco nesse jogo, e a louca tá lá, é muita fé mesmo, porque eu não tenho jeito, o cara quer sair capotando e se parar, né, meu filho, meu filho. Eu... Ah, meu chico vou... tá lá, ó. Eu vou pegar aquele chico agora, que saco. Eu vou pegar um atalho. Agora bora, vai... Vou... Rabo, rago, rago. Ah, Que loucura é esse jogo. Esse jogo é uma loucura total. Eu vou pegar uma, uma influência bem maluca. Agora eu não me pego, agora não me pego. Vai. Vai, vai! A Dio vai dar! Esse carro aí, que é uma bug! Agora, ah, como ah, ah, não me pega! Aê! Aê! Ai joga. Vai, não vai, não! Não, não! Ah. Vai, eu tenho que conseguir! Eu tenho que conseguir eu essa, essa obra prima do Roblox! tá meu amigo né cara tá mortinho esse hoje hein saiu a jogue te esqueceu eu eu, iniciou, eu, Jô, quem... eu, eu esqueci que você tinha saído assim, que... eu saí eu... sem querer é, eu saí sem querer então é que não percebe eu vi eu, eu eu escapa eu, eu, tô... eu me estou morrendo é, eu já, vi, eu já vi mais duas, três vezes nesse jogo, nesse jogo esse jogo maluco. Eu tô, eu tô é! É um fenético. Nossa, que eu vi Fenético! É, estou... é, é, olé! Olé! Eu vou ficar... Eu... Ih, vou sair no mapa. não eu quero sair do mapa. Eu vou, eu vou ficar para esse lado agora. Ah... Eu vou te pegar uma cara pra, pra fugir desse esse monstro. Boa. Sabe esse carro? Aqui yeah. tia tem que jogar esse jogo. Aqui acabou Pronto. Vamos esse jogo. Pronto. Ai, Pronto. Ai, Nossa, eu... esse jogo é mau, hein, cara? Você viu? Vi. Claro que eu vi. O jogo é uma loucura total. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Que loucura. É. É uma grande loucura da minha vida. Após eu jogar esse jogo. Vamos, vamos, vamos ficar assim uma coisa. Vamos ficar assim. Eu falo em geral, então. Ah, tô achar. a Gente, aqui, velho, legal É que eu coloquei a, um... é a logo antiga porque eu tô com saudade dessa logo. Ah, mas, mas, mas, mas eu queria voltar com essa logo, com essa logo de cara. É, eu voltou com a outra, outra logo antiga. É, tem coisa, coisas novas. Tem vez pra rolar. Vai ter aquela, aquela incrivelmente incrível, né? O que foi, filha? Olha a nossa na TV! Olha só! Olha só! Olha lá! Olha só! Olha que legal! Olha lá! Olha só! Olha lá olha só, olha Que né? Olha esse raios de luz! Olha esses! raios de luz! Oh, filho, é bonita, é muito vida, vida, mas, mãe! Só custa Meme 80, 80, 80, só... 2018. 2018! Cadê seu irmão? <risos> Nossa! Nossa! Você é <risos> eu tenho que pedir 300 vezes? Ué, arrumei! Glória a Deus! Okay. Glória! Oh, você não tá atrasado pra escola, não? Hoje não tem aula, não, mãe. Ah, é? Quem disse? Você não viu o bilhete da professora, não? Tá aqui, ó. Dá uma olhada. Bilhete? Senhores pais, amanhã não vai ah, 12, não, não porque não não, não ter aula. Ah, dois de novo. Por quê? Assinado, tia Paulinha. É okay, verdade, então pega. Bilhete. Viu? Eu disse! Mãe, corre! O que foi? Corre. O que que tem? A sopa no varal no varal no varal no baral, no baral. roupas, é minhas um roupas. Rapaz, que bem, é ó, tchau. Ah, olha, mamãe, parece um Neymar na sopa. <risos> que que <risos> ocura, né? É, que é. loucura. Loucura, loucura! Um, um, tá? assim, é menina lá. É lá tá da da da agora! De de de de, ser é. que? Que né? louco! Pode entrar! É Essa é, é, é um caso de retrospectiva mesmo, se eu, se eu, eu é que eu tô aqui com falar guiado. Nunca se sabe, né? Ok, Sim, né? Mike, você não vai acreditar! Eu comprei o Homem-Aranha. Como assim tá com o Homem-Aranha? Tem o cara vendendo ele ali na rua. Olha ele aqui. <coughs> aqui! O Mike é ainda mais Coloca aí, baby, baby, do baby, do Biru Lady Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, Eu Vale que tirania! Você é um bebê tão bom! igual eu, eu, vale eu preciso fazer cocô, mas ele não sai! Mas você cantou direito a musiquinha? Eu vou cantar! Sai! Eu queria que o negócio morra um garfrega o instrumental que toca! Esse, o funk! O instrumental que ser o funk! Agora! Aqui na sala tem eu e aquele cara ali! Meu Deus, que medo! Que... Manoel, posta o é vídeo legal. da TV FOMOSA? O quê? É, que posto o vai... vídeo da TV FOMOSA? Tá, vou acabar aqui. Olha o canarinho! Eu quero ver a, é, copa do, quero ver a copa é, do o canarinho! Ah, isso é nem que homem me pede de já me tocou vida! Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Meu nome é Ari Você é desagradável. Tá, cheio, eu vou mostrar aqui a TV Formosa. Calma aí, então. E TV Formosa, vamos nessa. Vamos ver ao ah, vídeo emissor sem nada na cabeça. eu vi que eu assim? Let's go. Quem nunca tomou uma decisão errada que seja na vida, que atire a primeira pedra, como o bebê Olha escondido o do, do mundo. Não, é, ah, é, é, é, não, não, não, não faça Chris! Isso, por meu meu favor. Irmão, Emissoras sabem muito é. bem o que isso quer dizer. Elas Oi, já fizeram melhor. cada um. O que, que tinha na cabeça isso aí? E Tem algumas pessoas uma tremenda ah, vergonha. E sabe o que não é uma decisão ruim? Você virar um formoso ou formosa. Você não sabe o que está perdendo. Basta clicar no botãozinho vermelho aí embaixo e se inscrever no canal. Dito isso, bora pro vídeo. é. Essa primeira aqui é de você realmente colocar na cabeça e Meu Deus, o que esses caras tinham na cabeça? Criada por um grupo de empresários liderados por Nestor da Rocha Bressani Filho e Luiz Fonseca de Souza Meirelles, a TV Paulista foi ao ar o em Paulista 1952. E foi um fiasco, um fracasso do tipo, vendam essa emissora, vendam agora enquanto ainda dá. Vendendo ou não vendendo, eles precisavam de uma graninha e urgentemente é para pagar um algumas coisas. Uma denúncia feita em 1953, os acionistas contaram que no momento de aperto, eles chegaram à belíssima ideia de pedir dinheiro emprestado com, com agiota. agiota. Sim, e o nome dessa pessoa seria Ortiz Monteiro. Eles contaram que esse cara era muito delicado, super gente boa. Mas como se fosse, sei lá, uma novela da Globo, o Ortiz não estava interessado em ajudar a emissora que estava com dificuldades, e sim tomar ela pra eu, ele. eu ser um eu eu o de 1992, Ele, ele foi lá na emissora e, e colocou emissora todo mundo para fora. Saiam daqui sim, sim, agora. Todo mundo ficou com a populista para ele, sem o mais nem dia, menos. Um depois o disso, o Ortiz onde, começou, onde a começou a, a demolir tudo pegando até mesmo o dinheiro dos cofres para gastar, usando horas e horas de programação, causando um colapso econômico no canal. E estava tentando vender, inclusive, o prédio onde o próprio canal funcionava. A história vazou na mídia em 1953 e foi o um maior escândalo. O Ortiz Monteiro tentou desmentir, dizendo que isso era coisa da a TV, TV. A TV um fica... que Surgiu Pica o documento. Pau. Enfim, foi uma brigaiada. Mas fica aí a lição: peça dinheiro emprestado com cautela. Não faça que nem a TV Paulista fez. Quem me deve, procura me pagar. Só um que eu, eu devo de um de um também. Então, bora, vamos. Se a intenção da rede OM era causar, ah, é, eles nossa. conseguiram causar. Em 1992, a OM fez uma coisa que ninguém imaginava e nem esperava. Ela decidiu passar o filme Calígula. Olha só o filme Calígula, que é um filme com cheio de cenas polêmicas, vai ter cenas polêmicas, ataques, mas vai passar a querer. Eu vou por aqui então. É, o que, que é aquilo? Sim. Então, não um O mais agudo, polêmico né, e audacioso filme de todos os tempos. Não tem vergonha na cara, não. Isso é você vergonha, Eu vou com por essa pai. Pelas Calígulas. A emissora ele foi lá nas ele alturas ele com ele audiência a e é, é claro gravacia, que proibiram ontem, o canal de passar o teste, afinal Calígula, como eu disse, tem umas cenas que uh, o pessoal da emissora ficou bem irritado e protagonizou uma verdadeira treta para exibir a outra parte lá do filme. Os telespectadores mais prejudicados pela Mas censura de Calígula foram, foram os do estado falar. do Paraná, eles não antes, puderam assistir barato, sequer a um trecho esquecido. do filme que no Paraná estava programado para uma hora de hoje. Os paranaenses reprovam a volta da censura. Em São Paulo, a censura judicial atingiu Calígula quando a última parte do filme estava sendo exibida. O público paulista também condena esse, a decisão do esse, juiz esse que proibiu Calígula. Calígula. É o o a revolta comunica seja, é o que a partir desta segunda-feira irá Americano, recorrer a da decisão judicial a que proibiu o filme Calígula, é. permitindo assim que todo o Brasil assista a esse que é um dos filmes mais polêmicos de todos os tempos. É. Pois é. Até hoje tem gente sem e, saber o final eu, disso pula. aí. Em 2015, a rede Meio Norte, lá do Piauí, pirou e o cabeção me bordiu, um e decidiu bem. que ia passar uma novela. Como a novela custa caro, eles decidiram baixar da internet a novela Triunfo do Amor, da Maite Perrone. É é boa, boa, Vocês que acompanham o canal já devem ter visto que várias emissoras fizeram isso e escaparam ilesas. Pois é, mas com a Meio Norte. Não aconteceu mesmo, não. A coitada chegou a passar as chamadas lá da novela, mas a Televisa descobriu e o pau comeu. É uma, eu não, eu não, você, Vocês não, não podem pode passar isso a aí. A não, só o SBT pode passar. A Minha Norte para com isso aí. Eu, eu, eu, e a coitada eu, cara, você da Minha Norte teve que, que a a Foi uma vergonha que vou ter contado. Caiu em cima da Minha Norte, caem até hoje zoando ela. A emissora chegou a vir no próprio YouTube para mandar quem postou as chamadas retirar e imediatamente. O canal é zoado até hoje por isso. É isso aí, escreveu, não leu, não Por volta de 2011, a TV Correio da Record na Paraíba inventou que tinha um helicóptero, assim, do nada, do nada. E atenção, que nós vamos mostrar agora, atenção, as imagens aéreas, atenção, a única emissora da Paraíba que vai mostrar agora imagens aéreas agora de João Pessoa. Ah, no local da concentração a expectativa é que passe por aí ó ela circula a lagoa aí vem volta, volta. e siga para as pessoas daqui a pouco mais imagens aéreas o helicóptero era na verdade os funcionários da TV Correio em cima de um edifício balançando a câmera eu não acredito no que eu ouvi não acredito não, no, meu no que eu ouvi Tambaú, do SBT descobriu e como um bom Então, encerrar essa live, tá? Até a próxima. live do Network. Tchau. Deixa o dar 30. Deixa eu dar limpa Em zero, zero. Aê! Tchau, gente. Até a próxima. Até.